Eu sou o Márcio Koba e nesse vídeo de hoje eu vou te levar para fazer um tour pelo site da Rede Dispensado dos Apriscos. A Rede Dispensado dos Apriscos é uma ONG sem fins lucrativos, que se propõe a publicar conteúdos educacionais, princípios espirituais e obras artísticas com licenças abertas Creative Commons. Isso significa que você não precisa pagar nada para consumir esses conteúdos, você pode criar obras derivadas e compartilhar com quem você quiser. Isso porque entendemos que o acesso à informação é um direito de todos. Nessa página principal você também encontra um resumo de tudo que você vai encontrar pelo site. E lá no final do site você encontra todos os tópicos compartilhados. Clicando aqui em Quem Somos, logo de cara você recebe um convite para participar com a gente das lives mensais que a gente costuma fazer com os produtores de conteúdo. Esses são os responsáveis pela Rede Dispensar dos Apriscos e aqui a nossa declaração de missão, visão e valores. Eu vou ler para vocês a missão. Emancipar as pessoas da dependência dos sistemas religiosos e escolares, proporcionando conteúdos educacionais, espirituais e artísticos com licenças abertas. E a nossa visão é a formação de uma cultura livre no mundo, pelo impulsionamento de uma rede de colaboração de produtores de conteúdo independentes, que compartilham seus saberes com licenças abertas Creative Commons de atribuição, que é o que também é chamado de CC BY. Nossos valores são acessibilidade de informações, transparência e horizontalidade nas relações, inclusão dos que estão em situação de vulnerabilidade, espiritualidade, mas sem fundamentalismo partidário ou religioso, desapego de propriedades, Compartilhamento de Recursos e Sustentabilidade Ambiental E se você quiser mais detalhes sobre a nossa história, você pode clicar aqui na subpágina do Quem Somos E aqui você pode dar uma olhada de onde a gente se conheceu, quais são as pessoas que estiveram envolvidas com toda essa história Como os canais do YouTube foram abertos, como surgiram as redes sociais relacionadas E também como alguns jovens têm amadurecido para poder fazer parte dessa rede Existe uma outra aba aqui no Quem Somos que é um convite para a rede. E aqui você pode verificar se você tem perfil para participar com a gente dessa rede. Existe um outro vídeo que eu gravei aqui para você. E existe um espaço para que você também possa fazer comentários. Nessa aba de conteúdos CC BY, você encontra uma lista daquilo que tem sido compartilhado nesse site. E também uma explicação de qual é a diferença das licenças Creative Commons com relação às licenças copyright, que são aquelas em que todos os direitos são reservados. Aqui eu conto uma historinha para que você possa entender melhor qual é a vantagem de se trabalhar com licenças abertas. Também existe um livro que foi feito pelo grupo do Creative Commons, que está aberto para você baixar e ler gratuitamente. E dentro dessa página existem outras diversas subpáginas, como por exemplo vídeos, você encontra algumas lives que a gente realizou junto e alguns canais relacionados com a Rede Dispensar dos Apriscos. Existe uma outra subpágina com textos espirituais e aqui você pode encontrar alguns materiais que a gente escreveu que contém conteúdos de caráter mais espiritual, depois você tem uma outra página sobre áudios e aqui nessa página de áudios você encontra palavras espirituais que foram gravadas e que estão sendo compartilhadas gratuitamente com você. Existe uma outra página de metodologias para projetos e depois você pode dar uma olhada aqui com calma sobre como utilizar o quadro Kanban, o Scrum, o Design Thinking o Design Thinking para Educadores, os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, o Steam Education. Depois a gente tem uma outra aba sobre programação em Arduino. Para você que tem dúvidas se deve aprender ou não a programar, e a gente começa explicando como funciona a plataforma do Scratch, como programar com o Arduino. Aqui você encontra alguns jogos que foram criados e também estão disponibilizados gratuitamente. Aqui existem diversos roteiros básicos de Arduino e também roteiros mais avançados. E como você pode ver aqui, dentro da página de programação Arduino, você encontra diversas outras páginas com tutoriais para o aprendizado de Arduino. Entrando aqui em Música e Artes, a gente compartilha com você algumas lives que a gente produziu junto, é como a gente tem produzido as músicas e materiais para que você possa aprender violão, tudo isso com licenças abertas. E aqui você encontra também duas playlists com músicas que a gente tem gravado aqui nesse espaço Maker do Open Maker. E recentemente foi criada também uma página de educação domiciliar para você que tem interesse em conhecer mais a respeito do que é o homeschooling. E aqui a gente explica a diferença entre o homeschooling e schooling, a questão de legalidade, estudos que foram feitos mostrando a vantagem da educação domiciliar... E nessa página do Open Maker você encontra um convite para poder participar desse espaço Maker. Aqui a gente explica para você quais são as coisas que a gente tem produzido nesse espaço e todos os detalhes daquilo que a gente tem produzido para o YouTube, a agenda para que você possa reservar um horário para participar com a gente dos projetos e existe também um lugar para você fazer o seu cadastro pessoal. Dentro do Open Maker existem diversas subpáginas. Por exemplo, explicando qual é a missão, visão e valores do OpenMaker, que é muito parecido com a rede dispensada dos apriscos. Também vou ler aqui com vocês. Produzir e disponibilizar gratuitamente conteúdos para todas as pessoas, abrangendo música, tutoriais, faça você mesmo ou do it yourself, artes, produção audiovisual, programação, tecnologias open source, ciências da natureza e cultura maker. E depois você pode dar uma explorada com mais calma. A gente também tem o Clube de Cultura Maker, que tem acontecido semanalmente e tem sido orientado pelo Jaime, que é o meu filho mais velho. Aqui a gente disponibiliza para você o link do Google Meet para você poder participar com a gente gratuitamente, o link para o grupo do WhatsApp e também todo o histórico dos projetos que a gente já produziu juntos. Aqui você encontra perguntas e respostas a respeito do clube. E aqui existem mais outras duas abas, que são fotos e detalhes sobre a banda Dispensados. A última página é a de doação. E aqui você encontra detalhes sobre como você pode auxiliar ser um colaborador da ONG Dispensado dos Apriscos encaminhando algum valor que você achar que pode disponibilizar para nos ajudar. E aqui a gente facilitou para você, de maneira que você pode simplesmente fazer um Pix e encontrar todos os detalhes de transparência financeira. E se você tiver alguma dúvida, você pode conversar com a Patrícia que é a responsável financeira pela ONG. Aqui a gente compartilha com você a transparência financeira do Openmaker, depois das trilhas de aprendizagem que estamos criando aqui também no Openmaker. E esse foi um projeto que já está concluído, que foi a abertura da ONG no ano de 2022. Existe também um vídeo para a gente explicar com mais detalhes a questão dos encaminhamentos e alguns comentários de alguns colaboradores como o João Paulo, o Gerson, o Gires e a Miriam a respeito da rede dispensada dos apriscos e depois você pode dar uma lida com calma. E no final dessa página eu deixo compartilhado aqui com você os meus contatos por WhatsApp e também por e-mail e fica à vontade para tirar todas as suas dúvidas comigo. E como eu não sei exatamente quando você vai estar vendo esse vídeo, é possível que algumas coisas já tenham mudado, porque esse site está em constante atualização. E se você é um produtor de conteúdo que também gostaria de compartilhar com o mundo as coisas que você tem feito gratuitamente, então entre em contato com a gente. Aqui você pode ver um convite para participar da rede dispensada dos atrícocos. E a gente se vê nos próximos vídeos. Falou! O sininho para receber as notificações dos próximos vídeos tchau